Olá, estamos aqui mais uma vez para resolver outra questão de vestibular. Dessa vez, as questões 125, os itens 125, 126 e 127. Vestibular de 2015, segundo dia, prova objetiva, parte 3, CESP, SEBRASP. A questão começa com o seguinte texto. O fato de a Terra ser aproximadamente redonda é conhecido desde a antiguidade. Há referências de que, na Grécia Antiga, os pensadores não só concluíram que a Terra era redonda, mas também conseguiram calcular seu diâmetro. Eratóstenes é apontado como responsável pela descoberta. Conforme ilustrado na figura acima, verifica-se que ele conseguiu medir os ângulos entre os raios solares considerados paralelos, e as retas que passam pelo centro da Terra, na figura representada pela letra O, e pelos pontos na superfície terrestre correspondentes às cidades de Alexandria e Siena, no mesmo horário de um dia de solstício de verão. Assim, conhecendo a distância entre as duas cidades, bem como as medidas dos ângulos, Ômega e Φ, Eratóstenes calculou o diâmetro da Terra. Está aqui a figura que representa o experimento de Eratóstenes. Essa curva mais escura representa a superfície da Terra. Nesse ponto aqui temos a cidade de Siena. Nesse ponto aqui temos a cidade de Alexandria os raios solares aqui chegando na Terra, paralelos, e o ângulo ômega, o ângulo gama e o ângulo Φ. A questão 125 nos fala que se em Siena os raios solares estivessem na direção do centro da Terra, em determinado horário, então ω é igual a zero e φ é igual a γ. Vamos ver como é que fica isso no GeoGebra. Temos o GeoGebra na tela, e o que é que vai acontecer se nós movermos essa linha mais escura aqui, que representam os raios solares. Essa reta mais escura. ó O ângulo ômega, aqui. Vamos colocar o raio na direção do centro da Terra. O centro da Terra, nessa posição aqui. Então, o ângulo ômega ele desaparece. E o que nós temos? O ângulo Φ e o ângulo γ sendo alternos internos. As duas retas mais escuras são os raios solares e a transversal H, a reta H. Formam dois ângulos alternos internos, Φ e γ. Na figura, nós temos aqui Siena, na letra D, na letra C, Alexandria, os raios de luz paralelos das retas G e a reta F, F e G. E os ângulos que o ômega, relembrando, o ômega desapareceu, porque os raios agora estão na direção do centro da Terra, então o ângulo ômega desaparece, fica o ângulo Φ, em vermelho, e o ângulo γ, em marrom, que eles, nesse, nessa situação, são alternos internos, sendo, portanto, iguais. O item 126, uma evidência da esfericidade da Terra, é o fato de o formato de sua sombra sobre a Lua ser sempre circular. O item é verdadeiro. Sobre isso, eu recomendo os dois vídeos que eu coloquei o código aqui no YouTube. Um deles é do pessoal do Ciência em Show e o outro é do astrofísico e filósofo Carl Sagan, sobre a historicidade da Terra. Fechando, então, essa parte dos itens 125 e 126, ambos verdadeiros, ambos corretos, ambos certos. O item 127, cujo texto é o seguinte, considere que, no solistício de verão, em determinado horário, ω igual a 9,2 graus e φ igual a 16,4 graus, e que a distância entre Alexandria e Siena, medida sobre a superfície da Terra, seja de 800 km. A partir dessas informações, calcule em centenas de quilômetros o diâmetro da Terra. Repetindo, reforçando o diâmetro da Terra. Depois de efetuados todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Para resolver o item 127, precisamos lembrar de três coisas. A primeira é se duas retas paralelas distintas são cortadas por uma transversal, então, os ângulos alternos ou também os ângulos correspondentes são congruentes. Já falamos isso aqui, mas vamos reforçar agora nesse momento. E os outros dois lembretes são esses aqui. O comprimento da circunferência em função do raio é dado por 2πr. 2 vezes a constante π, vezes o raio da circunferência R. E o diâmetro em função do raio? É. Para conseguir o diâmetro, você multiplica o raio por 2. Continuando, nosso item 127. Nessa figura aqui, nós tínhamos dois raios solares: esse de cima. E esse aqui do meio. Mas foi acrescentado um terceiro raio solar, aqui na parte inferior da figura, passando pelo centro da Terra. Que aqui agora que eu percebi, não é a letra O que está aqui, era para ser a letra O. Desculpem, corrijam aí por favor, letra O aqui no lugar dessa letra A. O que é que acontece nessa figura? Se nós considerarmos Relembrando, esse último raio aqui embaixo é paralelo aos outros dois. Se eu considerar esse raio solar aqui juntamente com o raio de baixo, eles são paralelos cortados pela transversal I. O que é que acontece com relação aos ângulos? O ângulo ômega e o ângulo alfa que apareceu agora são alternos internos, sendo, portanto, congruentes. E, esquecendo esse raio do meio, considerando o raio de baixo e o raio mais acima. Relembrando, são paralelos cortados pela transversal H, que é a transversal de Alexandria. A transversal I é a transversal de Siena. A transversal H é a transversal de Alexandria. Considerando a transversal de Alexandria e os raios que passam por Alexandria e pelo centro da Terra. O que é que vai acontecer? O ângulo Φ, juntamente com o ângulo α e γ somados, eles são alternos internos. Repetindo, Φ e α mais γ são congruentes. Por quê? Porque são alternos internos. O Φ não é congruente somente a α, o Φ não é congruente somente a grama, ele é congruente a α mais γ. E o que é que isso nos leva a concluir? Que o ângulo Φ é congruente, tem a mesma medida que o ângulo α, que é igual ao ômega, relembrando, α e ômega são iguais, então, eu posso escrever que Φ é congruente a γ mais ômega, e é esse, essa conclusão que resolve o item 127. Reforçando aqui, nós vimos que o Φ é o α mais o γ, só que o α é igual a ômega. Então, eu posso dizer que o Φ é igual ao ômega mais o gama. Repetindo, é essa conclusão que resolve o item 127. Se eu tenho essa expressão aqui, φ é igual a ômega mais gama, e o ômega vale 9.2 e o φ vale 16.4, eu posso concluir o valor do gama, que é o que eu quero. E o valor do gama é 7,2 graus. Esse ângulo aqui, ó. Eu calculei esse ângulo gama aqui embaixo em função do ômega e do φ. Essa conclusão me faz poder calcular não somente ao meio-dia, como foi a experiência original de Eratóstenes, mas qualquer hora do dia. Nós vamos fazer a solução através de regra de 3 simples. E a regra de 3 qual é? 7,2 está para 360. O pedacinho que corresponde a 7,2, que é o 800 km, está para C. É X aqui, mas é C, ou a, a circunferência da Terra. Calculamos o valor de C, que é 40 mil quilômetros. O valor de C, nessa expressão aqui, você vai calcular o valor de C, vai dar 40 mil quilômetros. Aí você joga o 40 mil aqui, que é o nosso C. Aí vai achar o valor do raio. O raio vai ser 6.369,42 quilômetros. Usando o nosso outro lembrete, D igual a 2R, esse sinal aqui é porque não tinha no meu processador de texto, na apresentação, o sinal de, aquele sinal que a gente usa, com esse til aqui na parte de cima do sinal de igual. Então, eu usei esses dois sinais aqui para dizer que é aproximadamente 12.738,85 km, o diâmetro da Terra. Diâmetro. Nós calculamos a circunferência aqui atrás, mas nós queremos o diâmetro. Então, 12.738. Mas ele não quer nesse formato aqui. Ele quer que você coloque em centenas de quilômetros. Então, 12.000 quilômetros, 12.738 quilômetros... Tem quantas centenas de quilômetros? Tem aproximadamente 127 centenas de quilômetros. É essa resposta que vai ser marcada lá no cartão. 127. 127 centenas de quilômetros. Que dá 12 mil quilômetros. Seguindo o modelo proposto por Eratóstenes, nós podemos propor algumas medições feitas aqui mesmo no Brasil, usando as cidades de Porto Alegre e Macapá, juntas Curitiba, Goiânia, Palmas, Belém, duas a duas, ou então ainda Salvador e Fortaleza, ou então ainda Rio de Janeiro e Belém. Então, seguindo o mesmo modelo proposto por Eratóstenes, essas medições aqui no Brasil seriam boas. Mas o que dizer sobre uma medição usando Maceió e Palmas? Fica a pergunta para os especialistas, para os experts. Para finalizar a nossa reflexão da aula de hoje, é uma estrofe do poema É preciso não esquecer nada, de Cecília Meireles. Como diz a Cecília, é preciso não esquecer nada, nem a torneira aberta, nem o fogo aceso, nem o sorriso para os infelizes, nem a oração de cada instante. Até a próxima.